Oi tudo bem? Meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Meu Sapato Pelo Mundo. Faz um tempo que eu não gravo vídeos e eu sei disso, mas decidi voltar. <risos> a gente aqui acabou montando um pequeno set é, de gravação na nossa pequena sala, então tá bem legal e a ideia é poder gravar mais vídeos para vocês e espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui e não é inscrito nesse canal, já clica lá, inscrever-se e faça parte desse canal que eu acho que você vai gostar demais. Se você já é inscrito, já dá aquela curtida nesse vídeo, dando aquela força para mim para que eu possa continuar é, gravando os meus vídeos, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho feito aqui na Dinamarca e dizer um pouquinho da minha vida, como que anda, o que, eu tenho, o que eu tô fazendo, o que o Simon tá fazendo. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Eu tô morando aqui na Dinamarca já há dois anos e cinco meses, mais ou menos. Eu morei um ano na base da Jocum, fazendo missões lá. E depois de um ano, nós nos casamos, eu e o Simon, e, e nos mudamos para essa cidade. É, essa cidade é uma cidade bem pequenininha, que eu moro, assim, pequena, pequena. É, comparando com São Paulo, é uma cidade bem pequena. E é muito bom, eu gosto bastante de morar aqui. E a gente realiza alguns trabalhos aqui. Eu estou aqui como missionária e ajudo na igreja, naquilo que eles precisam. E basicamente o meu trabalho lá é com o Ministério Infantil, eu também trabalho com um projeto, eu e o Simon a gente trabalha com um projeto com famílias, é, nós servimos um jantar para as famílias, é, duas vezes no mês, essas famílias vêm, algumas são cristãs, algumas não, e a gente tem um tempo junto de se relacionar, de conversar, temos atividade para as crianças também, e temos uma pequena devocional, é um tempo bem gostoso, é um ministério bem legal, que eu gosto bastante de trabalhar. Nesse tempo de pandemia também, que teve a quarentena, claro, a gente teve que ficar de quarentena aqui também, é, acabamos tendo a ideia de gravar é, uns cultos né, online e com a ajuda do pessoal da igreja e tudo, nós acabamos gravando e... É, editando os vídeos, então eu fui essa pessoa que gravou, editou, então trabalhou em toda essa área de comunicação também lá da igreja e foi um tempo bem legal de poder também trazer, né, esses dias, esses meses que o pessoal, que nós ficamos em casa, trazer também um pouco de conteúdo de, da igreja, né, para as pessoas, então foi algo bem, bem legal que eu pude participar. Eu também sou a tia da limpeza, Lá na igreja, eu faço toda a limpeza e a organização da igreja para né, as atividades, os cultos, tudo que tem lá. E eu estou muito feliz com esse trabalho também. Então, é algo que eu estou bem agradecida e bem feliz com a fidelidade de Deus. Bom, esse tem sido meu trabalho aqui. É um pouquinho do que eu tenho feito é, com relação ao trabalho ministerial. Também tenho ajudado com o projeto na Papua. Então, aquilo que eu posso fazer... É, aqui em casa, para ajudar no projeto lá na Papua Nova Guiné, é o que eu tenho feito, além de orar também, e, né, e ser parte do projeto lá, que é um projeto que eu amo, e espero um dia voltar, e espero um dia poder servir, ou servir de longe mesmo, da, da forma que eu tenho feito, né? Então, é algo que, eu tenho, que tem preenchido meu coração, eu acho que eu gostaria de fazer mais, de poder fazer mais pelo projeto, é... Mas às vezes a distância realmente, né? Você não tá lá fazendo, é mais difícil. Outra coisa também que eu tenho feito aqui e com a ajuda e misericórdia de Deus na minha vida é estudar o dinamarquês. Tô tentando aprender o idioma. Eu acho que aprender um novo idioma para mim sempre foi um desafio. Então, eu tenho me desafiado a aprender esse idioma. Eu tô falando um pouquinho, entendendo um pouquinho mas eu gostaria de falar mais, de entender mais e de poder me comunicar mais. É, espero um dia chegar lá. Alguns têm bastante facilidade em aprender um novo idioma, que não é meu caso. Eu vou para a escola duas vezes na semana e é um período longo esses dois dias. Eu fico... É, na segunda-feira eu fico tipo oito horas, tem oito horas de aula e na quarta-feira eu tenho seis horas de aula. É um período bem longo, é bem cansativo, eu volto para casa quase morrendo. É, assim minha, Quase morrendo não, mas minha cabeça tá tipo, meu, dinamarquês, dinamarquês, dinamarquês. É, o, é um negócio bem doido. Mas eu tô feliz em aprender, eu quero muito aprender. E eu acho que isso é o mais importante, quando a gente quer. Se você quer, você vai se empenhar mais e eu acho que isso vai vir com mais facilidade. Eu quero que seja algo leve, então eu não quero que, que, que vire um peso sobre mim. Preciso aprender desesperadamente, eu quero que as coisas aconteçam. E, e fluam para que eu consiga falar, para que eu consiga me comunicar. O Simon está estudando e trabalhando, é, e juntos nós estamos servindo nesses ministérios da igreja que eu falei. E o Simon também toca no louvor, e eu estou bem feliz né, da gente estar tá trabalhando junto, é, não nas mesmas coisas, mas juntos no mesmo lugar, né, no, com o mesmo propósito, que é servir a Deus. Então tem sido algo bem gostoso e bem leve para nós também. Gente, esse foi um pouquinho do vídeo de hoje, foi um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu tô vivendo e mostrar um pouquinho dessa volta, né? Que eu quero voltar com mais conteúdo, mostrar um pouquinho daquilo da minha casa, né? Esse é um pouquinho daquilo daqui de trás da minha casa. Um dia eu posso mostrar também a minha casa para vocês, fazer um tour aqui pela minha casa. Vai ser bem, bem curtinho o meu vídeo, porque minha casa é bem pequenininha. É... mas é isso, eu estou aqui com meu coração aberto para te ouvir também, se você tem alguma ideia, algum comentário alguma coisa que você quer que eu traga aqui para vocês deixa aí nos comentários e se você é novo nesse canal, mais uma vez inscreva-se e se você já chegou até aqui nesse vídeo dá aquela curtida para dar aquela força no meu vídeo, tá bom? é isso gente, um grande beijo e até o próximo vídeo tchau